Então, o momento, o, por isso que a tristeza é importante, a preocupação. a preocupação, a tristeza, a ansiedade, é importante, não é à toa que a gente tem esses momentos. Uhum. É o nosso corpo apontando, porque algumas vezes tu vai ter tristeza e não vai estar viajando, é. vai ser real o problema. E aí, o que é que tu tem que fazer? Tu tem que encontrar maneiras de resolver o problema. Uhum mas se tu estava antes, simplesmente com o pensamento errado, ok, vira a página e vai para outra, descobre que pelo menos estava pensando errado, que bom, comemora, ufa, graças a Deus eu irei sim, vamos para a próxima, uhum. aham, cheguei num problema, o pensamento era certo, era negativo e certo o pensamento, agora tu vai ter que lidar com esse problema, aí tu vai ter que olhar esse problema no lado bom, porque eu sempre acho que tudo que acontece, vem para o bem da gente, sim, é uma mentalidade, E na hora, a Sim. Eu fico esperando depois até a hora que eu entenda. Não. Porque na hora eu pensei, meu Deus, acabou meu. Sabe que eu, essa estratégia eu uso bastante eu também. Eu uso bastante é. sempre. Mesmo quando acontece Depois, né? Claro, que isso te abordo, de tanto, uh, que a gente Tem tantos cursos que a gente faz, não. a gente vai aprendendo. <risos> né? Claro que antes não era assim. aconteceu alguma coisa na minha vida que eu não gostava. ah Parecia que eu ia morrer. Bah, meu Deus, meu mundo acabou. Não, hoje eu pensei, não isso aí, ou foi uma limpeza, uhum. né, afastou porque ah, tinha já. que ser, foi o momento que tinha que finalizar esse processo e vai vir coisa melhor depois disso, de claro ah, ah, que não, é tão simples isso, assim. Mas né? é, é, essas, hoje mesmo aconteceu uma situação dessas, que uhum. eu tava mexendo no computador, deu uma pane lá, e eu, tá, não é, pra, não é pra mexer mais. Ah, sim. Se é. liguei, ah, botei né, e, e vou pra outra. Fluírem, Deixa assim, fluir, é não é pra então algumas vezes a gente claro não é sempre que a gente consegue fazer Sem isso classe, né? mas algumas vezes eu acredito nessa ideia assim às vezes o inusitado se compõe de alguma maneira ó, que é aqui deu vamos para lá vamos fazer uma, é, vamos, vamos é. repensar uma outra questão é isso.